passado que me lembro Impressiona como de Deus me afastei Só vivia semeando a mentira Todo tipo de pecado me arrastei Deixo Agora aqui existe uma saída Alguém que olha para mim e não que eu fiz Com o braço ele vem e me abraçar. E com o outro ele me mostra a direção. Vai em frente, levanta a cabeça. Eu sou forte, teu pecado perdoou. Vai em frente, levanta a cabeça. Eu sou forte, teu pecado perdoou. Passado que me lembro, me impressiona como de Deus me afastei. Só vivia semeando a mentira, todo tipo de pecado me arrastei. Vejo agora que existe uma saída, alguém que olha para mim e não que eu fiz. Com o um braço ele vem e me abraça. E com o outro ele me mostra a direção Vai em frente, levanta a cabeça Deus muito forte, teu pecado perdoou Vai em frente, levanta a cabeça Deus muito forte, teu pecado perdoou Levanta a cabeça, Deus tudo forte, teu pecado perdoou. Vai em frente, levanta a cabeça, Deus tudo forte, teu pecado perdoa